A BASF está lançando um blog de agrometeorologia aqui no Top Ciência e estou agora com a Manuela Lima, que é gerente de inovações da empresa. Eu quero que tu me conte um pouquinho como é que surgiu a ideia do blog para vir auxiliar o agricultor A BASF tem desde, desde 2007 sistemas de alerta de fitossanitários. Em 2012 a gente lançou o AgroDetecta. Tá? Então ele veio aí com o intuito de ajudar o agricultor nessa tomada de decisão e ao longo desses anos a gente viu que tinha a gente tinha uma necessidade de transmitir algumas informações, que não era só a gente criar um sistema de alerta, mas que a gente precisava criar uma base técnica para os agricultores entenderem o que é esse sistema de alerta, qual que é a importância dele porque por é que eles deveriam usar. tá Então com isso surgiu a ideia da gente criar um blog de agrometrologia. Tá? Então a agrometeorologia é uma matéria que a gente vê muito pouco, o agrônomo em si vê muito pouco na faculdade durante um período muito curto e a gente tinha essa necessidade de falar como essa agrometeorologia, que óbvio é a base de todo um sistema de alerta, como que ela interage com as outras especialidades. Tá? Então com isso a gente começou a criar o blog, desenhar todo esse sistema, convidar alguns professores e até o ponto do lançamento que a gente viu que não precisava ser um blog de agrometrologia, podia ser um blog que possa ajudar em todo o manejo de, de, de várias culturas dentro do, do mundo agrícola e que o okay, que a gente conseguia colocar o tema agrometrologia embaixo dos diversos outros temas. Então surgiu com essa proposta de levar essa informação mais técnica, esse técnico aplicado para que os agricultores, os consultores façam o melhor uso possível e o melhor manejo. Manuela, para o nosso usuário entender um pouquinho melhor, ele já está disponível e quais são os serviços que são disponíveis também para quem vai acessar o blog? Tá. Então a gente acabou de lançar hoje no Top Ciência, então ele está disponível, então você consegue através do portal www.blogagrobase.com.br e através dos, dos aplicativos que a gente encontra em todas as lojas, então a loja de, da Apple, a loja de Android e também do Windows Phone. Tá? Já se tem alguma expectativa da interação dos usuários? Então, tem hoje, o lançamento é hoje, nós já temos mais de 270 posts, tá? então a gente tem uma quantidade muito, muito grande de posts já pré-programado, então, óbvio, acompanhando o cultivo, acompanhando a safra, tá? os acontecimentos durante a safra, os principais acontecimentos, então a gente realmente espera ter essa interação do público, então, principalmente de consultores, outros professores. Tá? Nesse... A gente quer contar com os alunos para eles contarem as experiências, o que eles estão trabalhando, do que eles estão estudando e como isso pode afetar o futuro próximo da agricultura. Certo, Manuela, eu conversei com a Manuela, que ela é gerente de inovações da BASF e ela falou sobre o blog Agrobasf. Aline Merladete para o Portal Agrolink.